para aqueles que querem criar futuros desejáveis e não sabem como e que gostariam de uma coisa que fosse tudo ao mesmo tempo agora Gambiarra Filmes apresenta Lala Denzelin de e seus post-its entusiasmados apresentando o que é a fluxonomia 4D e para que serve? Para que serve e de onde vem as 4D? Bom, a primeira questão que a gente tem no mundo é como é que a gente consegue ser exponencial porque os problemas são exponenciais mas a nossa capacidade de solução não é nossa capacidade de solução ela é linear ela vai como 5 e 5 dando apenas 10 enquanto o exponencial que é 5 vezes 5 daria 3.125 aí a primeira chave que a gente vê é que para conseguir chegar na abundância a gente não pode estar só no tangível nas coisas materiais porque elas são escassas são finitas se consomem com o uso enquanto o intangível como conhecimento cultura criatividade é abundante e pode permitir o exponencial aí a gente pensa bom então será que nós estamos trabalhando com tudo que é intangível e tangível e vamos olhar o tripé da sustentabilidade. Esse tripé da sustentabilidade tem duas grandes pegadinhas. A primeira das pegadinhas é que você olha e fala, mas espera aí, cadê propósito, cultura, conhecimento, criatividade, tudo que é o software? Não está, tudo aquilo que está dentro das pessoas, o motivo, o desejo, atitudes, está faltando a dimensão cultural. A outra pegadinha tremenda do tripé da sustentabilidade é chamar uma dimensão de econômica. Porque ao fazer isso, está dizendo que as outras dimensões não têm valor, não são econômicas. Então, a gente deveria cuidar de não chamar isso de econômico, mas sim de financeiro. Porque econômico vai ser tudo isso. Social, ambiental, cultural e financeiro. Então, nós estamos atrás de trabalhar com quatro dimensões e essas quatro dimensões se originam do tangível, ambiental, financeiro e do intangível, cultural e social. Agora, o interessante é que a partir delas dá para chegar em quatro economias que são de natureza exponencial. A primeira delas é a economia criativa. É a matéria-prima exponencial porque quando a gente trabalha com intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade, eles se multiplicam e, com o uso e são infinitos, vão de forma exponencial. Na dimensão ambiental, é a economia compartilhada, é a infraestrutura que consegue ser exponencial quando a gente compartilha o, o espaços, equipamentos e materiais. Na dimensão social, a gente tem a economia colaborativa, que tem a ver com o modelo de gestão, porque na gestão distribuída em rede, é possível ganhar escala com cada um fazendo um pedaço e assim a gente tendo uma escala exponencial. E, finalmente, a economia multimoedas, que é a economia que considera não só valor sendo moeda, mas valor cultural, ambiental, social e financeiro, ou seja, valor 4D. É isso que faz a fluxonomia 4D, ela trabalha com as quatro economias exponenciais e ela percebe que quando a gente passa a dimensão, de uma dimensão a outra, e quando a gente trabalha passando e combinando essas quatro economias, é que a gente consegue gerar valor. E claro que valor não é só quantidade, moeda ou número. É valor também 4D. E a outra questão, além de trabalhar com, buscando exponencial, é tentar resolver uma das grandes charadas que a gente tem no momento. Por quê? Porque a outra coisa que permite exponencialidade é sair de um modelo centralizado, escasso. Esses modelos centralizados funcionam por comando e controle. Este é o como. E a gente sabe que a abundância e o exponencial são possíveis quando há trabalho distribuído em rede. Aí a gente chega na abundância. Mas qual é o problema? A gente não sabe os comos. Porque para o centralizado já tem modelo, já tem ferramenta, já tem os como faz. Mas para o distribuído ainda não. Por isso que são necessários os fluxonomistas 4D. E o que faz o fluxionomista 4D? Uma das primeiras coisas é ver como é que é possível equilibrar a questão da liberdade com o compromisso, porque no modelo centralizado de comando e controle, o compromisso está, mas a liberdade pss, foi embora. Então a questão é como é que a gente vai conseguir equilibrar essas duas coisas, e aí dá para ver e repara que também tem aqui uma relação tangível e intangível. O que é que o fluxonomista observa? Que é possível trabalhar com isso, achar um equilíbrio, achar uma harmonia, quando você trabalha a liberdade na base do tudo bem, da confiança. O que, que é o tudo bem? É que ah, aquilo, a gente botar fé que aquilo que aconteceu era o melhor que podia ter acontecido. Só que isto aqui só é possível quando há uma reciprocidade no sistema. E isso tem a ver com a parte do compromisso. E o interessante é que essa reciprocidade, ela não precisa ser de um a um. Não é que eu só vou confiar em você se você me der aquilo que eu te dei. Mas eu vou confiar em você se você estiver sendo recíproco no sistema. E o que, que a gente observou? com as nossas lentes 4D e nos estudos de fluxonomia. Que esse tudo bem aqui, ele depende de afetar-se. Por que afetar-se? Porque repara o seguinte, afetar-se é mudar de estado, é mudar de jeito. Pensa, por exemplo, dois neurônios que fazem a sinapse. Não basta apenas contato, porque para que a informação possa acontecer, o que, que precisa entre eles? No momento da sinapse, vem um elétron que está com uma polaridade, ao encontrar o outro, ele muda de polaridade, ele se afetou. E nisso passa a corrente elétrica e nisso aconteceu a transmissão da informação. Então, a gente precisa se afetar, se transformar no contato com o outro. E há outra coisa, para que seja possível a reciprocidade no sistema é revelar valor, porque se eu não estou entendendo o que é que está fluindo, que tipo de valor está fluindo, eu não consigo enxergar essa reciprocidade. E sabe o que é o mais bonitinho? É que tanto no caso aqui do afetar-se quanto do revelar valor, isso se dá por uma mudança de estado. Aí, se eu preciso ter confiança, se eu preciso perceber reciprocidade no sistema, se eu preciso revelar os valores, a questão, mais uma vez, é como para isso servem os fluxonomistas 4D, afinal de contas, eles são comistas e sintetistas. E eles trabalham como? Primeiro, percebendo, porque se não tem percepção, não tem confiança, não tem liberdade, não tem compromisso, não tem reciprocidade. Porém, se há percepção, Aí pode haver autorregulação. Com autorregulação, a gente não precisa do tal do comando e controle, e é isso que a gente quer. E como é que eu vou perceber? Só é possível de perceber aquilo que eu conheço e que está comunicado. Então, uma das primeiras coisas que um fluxonomista 4D trabalha é justamente em como que criar uma membrana para que o sistema possa equilibrar liberdade e compromisso, possa trabalhar na confiança, na reciprocidade, no afeto, na atribuição de valor, percebendo, se autorregulando. Possível a partir do conhecer e do comunicar. A fluxonomia 4D, então, ela é, antes de mais nada, trabalhar com os comos. E esses comos, primeiro, para sair de uma economia de consumo, que é aquela onde nós estamos imersos, que só considera o tangível e que funciona a partir de modelos de competição, e passar para uma economia do bem comum, a economia do cuidar, aonde o foco sai dos tangíveis e vai para os intangíveis, sai do possuir, vai para o usufruir, e sai da competição e vai para a colaboração. Os fluxonomistas servem para permitir isso aqui. E o que, que a gente trabalha? A gente trabalha com os comos. Somos comistas, sintetistas, trabalhamos com ferramentas. Por exemplo, o que, que é uma ferramenta? É eu perceber recursos 4D. O que, que quer dizer recursos 4D? Eu quero fazer algo? Que recursos eu tenho que não sejam só monetários? que recursos culturais, ambientais, sociais, por exemplo, que conhecimentos, que espaços, que relações. Mas não adianta só eu ter recursos 4D, a coisa mais importante é que tipo de resultado eu estou dando, que não seja, evidentemente, apenas monetário, quantitativo, numérico. A gente chama de resultados 4D, porque são resultados também nas quatro dimensões, social, cultural, ambiental. Agora, como é que atribui valor? Esse é que é o grande problema, porque a gente só sabe atribuir valor aqui, para o monetário. E na fluxonomia, o que a gente percebe é que, por exemplo, o valor aumenta no fluxo, por isso somos fluxonomistas, aumenta quando há mais conexões. Quando ah, a gente muda de dimensão, passa de uma dimensão a outra, por exemplo, quando uma bolsa de estudos, dimensão financeira, se converte numa pesquisa, numa tecnologia, ela mudou de dimensão e o valor aumentou no fluxo. E aí, esse mesmo fluxo é capaz também de aumentar o valor, porque está ativando recursos disponíveis. Então, isso aqui tudo para dar uma ideia para vocês, um pouquinho do que, que é a fluxonomia 4D e se por acaso você quer fazer uma formação de fluxonomia 4D ou se você quer saber mais, você pode comentar na nota que vai estar no meu Facebook Lala Denzelin ou em algum dos sites que estão aqui. Meu site, Lala Denzelinho o site do Cri Futuros, ou o site do livro, do desejável Mundo Novo. Porque a ideia é fazer uma formação extensa, profunda e intensa de fluxonomistas 4D.